Por que estamos sempre esperando o momento ideal, o dia certo, ganhar na loteria, ter grandes sacadas, a ideia do ano, mais um bônus, o décimo terceiro, a promoção que nunca chega, o príncipe encantado, o emprego meio período, home office, a esposa perfeita, a casa dos sonhos, o carro modelo novo, o último iPhone? Por que delegamos tanto nosso poder pessoal aos outros? Por que colocamos metas inalcançáveis em nossas vidas? Por que sonhamos tanto com as férias e, quando voltamos à rotina, queremos que chegue às sextas-feiras? Vamos esperar até quando para mudar? The j Today surgiu porque acreditamos que o dia perfeito é hoje, a melhor hora é agora, o lugar é este e não podemos esperar. Hoje é e será sempre o grande dia para buscarmos os nossos sonhos e darmos o primeiro passo. Será que você está vivendo uma vida plena? O quão realizado você está no trabalho? Seus valores estão alinhados com suas atitudes? Você está feliz com o equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal? Porque você vive insatisfeito e ao mesmo tempo não faz nada para mudar. Muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a gente muda, a gente anda para frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Thank God It's Today, porque todo dia é dia de aprender tudo o que a escola não nos ensinou, para que a gente possa ter uma carreira e uma vida de sucesso. O grande dia é e será sempre hoje.